Meu nome é Cláudia, sou coordenadora diretora do Colégio Raízes. Estou na área da educação há 30 anos e fundei o colégio há 20 anos, uma pequena casa no bairro Pioneiros, na Rua Julieta Lins. Era uma casa alugada, velha, e dali iniciou-se um sonho, um sonho meu de ter uma, um colégio mais humanizado, onde todos se conhecem, onde todos se ajudam, e buscam o melhor para cada criança. O nome Raízes vem da ideia da base de uma planta. Os alunos são a base de tudo. A raiz é a base de uma planta, aonde que nós devemos cuidá-la com muito amor, protegê-la para que um dia venha a ter bons frutos. Eu sou o Francisco, sou um dos diretores do Colégio Raízes. O Colégio Raízes hoje está situado na rua Antônio Bittencourt, no bairro Pioneiros, aqui em Balneário Camboriú. Estamos há 20 anos aqui no mesmo local. Hoje nós temos uma estrutura bem diferenciada, todas as salas climatizadas, algumas salas com piso emborrachado, principalmente para as turmas menores. Todas as salas do Colégio têm frigobar, um então hoje temos uma estrutura bem legal para quem as é que poder trazer um, o seu lanche gelado e um ficar climatizado. Temos salas diferenciadas para Karatê, sala de dança, é uma sala do Google for Education, algo inovador no mercado hoje, para trabalhar realmente essa questão da tecnologia junto com as crianças, que é algo que já está intrínseco já no dia a dia deles, então trazer uma qualidade melhor do que qual que são as informações que vão ser trabalhadas com eles. Temos um parque também, todo o emborrachado por questão de segurança, a nossa quadra coberta, a quadra com estrutura bem legal, onde são feitas várias atividades diferenciadas. Nós também temos o no nosso corporativo, uma muito forte, a questão de termos psicóloga, fonoaudióloga, nutricionista, psicopedagoga e também o seguro de vida para todas as crianças é um diferencial muito legal que o Colégio Raízes tem para agregar para a sua família. Música Meu nome é Caterine, sou coordenadora do Colégio Raízes, trabalho com as turmas de 1º a 9 anos do Ensino Fundamental. A nossa metodologia de ensino é construtivista socio-interacionista, englobando um pouquinho de cada metodologia para poder explorar esse trabalho feito com os alunos. Nós usamos todas as ferramentas de ensino que estão à disposição. O ano passado iniciamos com a robótica, onde foi utilizado material tecnológico, as crianças gostaram muito desse trabalho e esse ano estamos implantando o Google for Education, uma nova ferramenta que acredito que só vai beneficiar todos os alunos e professores. super bem acolhida, eu adoro muito o Chico, a Tia Cláudia, o Tio Nivaldo, o Fred, todo mundo. As professoras são muito queridas é, e eu tenho muita honra de acordar todo dia e saber que eu vou vir num colégio tão bom e tão atencioso como a Escola Raiz.